Oi, lindona! Milapado aqui. É, gente, hoje eu tô com uma convidada especial. É, Fê, será que você já tá aparecendo aqui? Eu acho que sim. É, é a Fernanda Fuscaldo, minha amiga e consultora de imagem e de estilo. É, maravilhosa, como eu costumo falar, fica das galáxias. <risos> Entende tudo, me ajudou muito no meu processo de transição de carreira. É, depois eu falo um pouquinho sobre isso. Mas hoje a gente está aqui para falar que é, mesmo que você esteja acima do, do peso, é, na verdade, mesmo que você esteja querendo emagrecer, você é, precisa cuidar da sua imagem, cuidar do seu estilo, entender qual é o estilo que você quer adotar. É, e, e cuidar da sua imagem e se vestir bem, sim. Mesmo que você ache que ainda precisa emagrecer uns quilinhos para... É, chegar nesse encontrar esse estilo que seja autenticamente seu eu vou passar agora a palavra para a Fê para ela se apresentar aqui e vamos lá Fê então eu sou a Fernanda Fuscaldo eu sou consultora de imagem coach e eu trabalho ajudando mulheres reais mulheres como nós a mudarem a sua forma de se relacionar com o vestir assim a gente a mulher tem um jeito diferente de se relacionar com roupa, com consumo, com o que veste, com o espelho. E uh, eu digo que o meu trabalho é tornar essa relação bacana e gostosa e não uma relação, às vezes, de frustração, para outras de, de muito consumo, para outras uma relação de dependência. Então, o meu trabalho é fazer com que cada mulher encontre, como é que faz o seu vestir gostoso, é, algo que você use como ferramenta, e não mais uma coisa que vira um problema no dia, ai, meu Deus, o que eu vou vestir? É, então, cada uma tem as suas questões, e o meu trabalho é encontrar o caminho lá autêntico de cada uma, que também não é uma lista padrão, uma receita padrão que se, se encaixa em todas as mulheres. É, a Mila é uma amiga querida, já foi minha cliente, já foi minha aluna, enfim. A gente tem uma longa relação de, de amizade, de parceria. E esse tema de hoje surgiu de um bate-papo nosso. Foi. Então... Eu estou só compartilhando aqui o nosso link nas minhas redes, enquanto a Fernanda inicia a nossa conversa. Só para não achar que eu estou sendo mal educada de não estar aqui. <risos> É, a, a gente sexta-feira estava falando. Não sei se todo mundo já me conhece, então eu vou, vou contar um pouco do, da onde veio a história. Eu tenho um bebê de sete meses, né? Acabou de fazer sete meses. Então eu vim de um processo de ganho de peso na gravidez e agora estou no processo de voltar ao meu manequim. E aí eu postei uma, eu sempre posto no meu Instagram, né? O que eu estou vestindo no dia, com a ideia de dar uma dica, de inspirar, de mostrar na prática como que a gente consegue com looks simples, com looks que cabem no nosso dia a dia, tem a imagem que a gente deseja. Então, eu postei lá uma foto e, e tinha todo um conteúdo na foto e os comentários que começaram a surgir dessa foto eram, nossa, como você emagreceu. E aí, isso me fez refletir, porque... É, tinha todo um conteúdo é, no texto da foto e a preocupação das pessoas era nossa, você emagreceu. É claro que todo mundo escreveu aquilo ali como uma forma de me elogiar, o que eu fico super feliz. Mas eu não quero que as pessoas achem que a gente ser bem vestida, que para a gente ter estilo, a gente precisa ser magra. que a gente não precisa. A gente não precisa nada, na verdade. O que a gente precisa é estar feliz com a nossa imagem no espelho. E, obviamente, está sempre buscando é melhorar, se for um desejo. E aí, cada uma, novamente, vai ter que encontrar a sua medida. E aí, eu fiquei, fiquei bem, assim, assustada com, sabe, com a repercussão que a foto, que a foto teve. Sim, eu estou num processo de emagrecimento, mas, assim, muito tranquilamente. Meu filho está com sete meses, ainda falo com 3 quilos do, do meu peso antes de engravidar. E está tudo bem, eu estou seguindo com a minha alimentação normal. E não é uma questão... É prioridade, digamos assim, na minha vida eu tô lá no processo e enquanto isso eu vou mudando a forma de usar as minhas peças para me sentir bem e aí eu deletei o post e a Mila falou vamos, vamos conversar sobre isso porque isso tem muita coisa aí por trás eu sempre quis não. que você trouxesse esse teu olhar e esse teu conteúdo para as minhas seguidoras porque eu sei que essa é uma questão essa é uma questão de não querer se arrumar de não gostar de se arrumar, de se arrumar. É, eu recebo isso é, até com as minhas alunas né do Detox Inteligente. assim Engraçado que uma vez eu criei uma pesquisa para elas, para elas responderem, é uma pesquisa anônima, onde eu perguntava qual era o momento que o corpo mais incomodava. E a grande maioria falou, quando eu tenho que me arrumar para algum evento. Porque é quando você tem que se sentir bonita. E aí você está acima do peso e você não consegue. Na verdade, existem algumas questões, assim... É... Existe nessa hora do se arrumar que vira um suplício porque parece que nada te cai bem. Existe na hora que você vai comprar, né? porque a maioria das lojas é, segue um manequim, digamos, padrão, como se todo mundo vestisse 38, então é mais difícil, sim, de encontrar roupa para quem tem um manequim maior, que não necessariamente é uma mulher que está acima do peso, pode ser uma mulher mais alta, uma mulher maior, também sem dificuldade. E a terceira questão é uma autopunição, que a gente faz assim, sem perceber, tá? Que é o seguinte, eu falo, ah, eu tô no processo de emagrecimento. Então, eu não vou comprar nada até eu chegar lá. Eu acho que tem um porém. Eu acho que tem a pessoa que realmente está num processo de emagrecimento. E aí, faz sentido ela não comprar nada se ela tá nesse processo de emagrecimento aí, Acho que durante uns seis meses, né, mesmo que ela precise emagrecer muitos quilos, em seis meses ela vai perder o peso que ela precisa, bastante, mesmo que sejam 30 quilos. Seis meses é suficiente para perder muito, se ela realmente estiver nesse processo. E tem a pessoa que quer emagrecer, mas não está no processo de emagrecimento. E aí ela se pune porque ela fala, tô gorda, não vou comprar. Não vou comprar. É, mas acho que em ambos os casos, essa autopunição que a gente faz sem perceber, tá, ela atrapalha. Quem está, de fato, no processo, tá? E quem quer, mas não, não, não vai. Porque, de alguma forma, você não comprar nada é não se permitir encontrar o teu estilo. Você não precisa comprar peças que vão é, mudar de, de tamanho, assim. Um sapato. dificilmente você vai perder um sapato, um acessório, um acessório, entendeu? Existem peças que são ajustáveis, que tem um elástico na cintura, você manda um simples ajustezinho, resolve... É, peças com elastano são é, ela ela cobre uma variação ali de dois manequins, uma peça com elastano. Então não não não necessariamente não comprar é a questão, porque a questão é ela não criar essa autopunição. Ela pode até falar assim, pô, eu não vou investir muito em roupa nesse período, mas ela não precisa colocar essa não essa punição, tipo não vou comprar porque eu ainda não cheguei lá. E não é nem a questão do comprar ou não. É a questão de não se arrumar. Não usar maquiagem, é não ir no salão. Não arrumar o cabelo. Não ir a um evento, porque tem que é. se arrumar. Porque o não comprar, na verdade, ele vira o não se arrumar, né? O não comprar é, é só o primeiro, a primeira fase. Depois vira é, o, o não se arrumar. E aí vai ficando cada vez pior. Porque no momento que você não se vê bonita no espelho, daí que você não se arruma mesmo. E, e aí vira um, um ciclo é, muito ruim, assim, é, porque você já não se sente bem, você está tentando emagrecer, que é difícil, qualquer processo de mudança de corpo, de mudança de hábito, de mudança de mentalidade, ele é difícil, e aí se você já não se gosta, fica mais difícil ainda. É, então... e, assim, eu costumo dizer que a pessoa, ela, ela só consegue emagrecer quando ela se gosta. Enquanto ela se odiar, ela não vai conseguir. E, e aí, assim, várias formas... Outra forma de punição, né? Se ela só faz exercício pra se punir, para emagrecer... Cara, ela também não vai engatar no exercício. Porque é. se ela não tiver um outro olhar pro exercício físico... Que não é só para emagrecimento, não é só estético... Cara, ela não vai, ela não vai conseguir é, é. ter isso como um hábito na sua vida. Engraçado que eu fiz um post... Eu fiz um post ontem no meu Instagram... É, e eu poste, até fiz a comparação e, e vou fazer um post hoje também no meu Instagram. É, hoje à noite, porque segunda-feira nós audiência audiências, nem esperar. Né? Então assim, comparando o meu, comparando meu corpo é, com o crossfit e três meses sem treinar nada. Eu estou três meses sem treinar nada. E se você olhar, não, não mudou muita coisa. Eu perdi massa muscular, mas ainda estou magra, acho que eu estou até mais magra do que eu estava antes. É, e aí, se fosse só por estética, porra, na boa, eu não ia para aquela sofrência. Não ia. Eu ia continuar sem assim, fazer exercício, porque. Mas eu vou voltar para fazer. É, vou voltar a fazer exercício, não só para voltar a ter a massa muscular e o corpo que eu gostava de ter antes, que eu prefiro, me prefiro antes, embora muita gente tenha vindo na minha publicação dizer que está melhor agora, mas não é só por isso. Não é. Tem, tem todo. Tem todos Incríveis outros benefícios, muito é. melhores até, do que a estética, né? É, eu acho que o primeiro passo, então, assim, é, é isso, se gostar. E aí, para se gostar, você pode usar artifícios, que é usar a roupa como ferramenta, que é usar a maquiagem, que é fazer um corte de cabelo bacana. Então, assim, na hora que você já se vê no espelho e se sente bonita, você consegue ter mais disposição de fazer o que precisa seja mudar a alimentação, seja fazer exercício, o que quer que seja e às vezes impacta até a carreira, relação pessoal é uma coisa que você eu gosto muito que você fala, né Fê que assim, nós todos julgamos e somos julgados pela nossa imagem, nossa imagem comunica fala um pouco disso, cara né? é, na verdade é o tempo todo, eu falo que é o elevador a gente entrou no elevador ali tem um grupo de pessoas de elevador, a gente em poucos segundos ninguém abriu a boca, tá todo mundo ali ó, de braço cruzado, sairinho a gente chegou à conclusão, o que essas pessoas estão indo fazer, quem elas são, quem não são. Então, se está atrasado, se não está, se indo para a academia, se está indo trabalhar, se tem filho, se não tem... Você ali, naqueles poucos segundos que o elevador desceu, subiu, você chegou à conclusão a respeito daquelas pessoas. Essa conclusão, às vezes é certa, às vezes não é. Mas fato é que todo mundo ali fez um julgamento do outro. A gente, quando fala julgamento, a gente lembra de tribunal, né? Vem um juizinho com o um martelinho poupado. E julgamento não é isso. Julgamento é uma percepção de valor, que a gente faz o tempo todo acerca de tudo. Acerca das pessoas, acerca de um serviço. A gente vai no restaurante, fala, eu gostei e não gostei. É bom ou é ruim? A gente tá julgando. Baseado é, nesse a gente julgamento... Vai, a gente viaja no, pra um lugar onde não conhece nada e você escolhe um restaurante pra jantar só pela cara do restaurante. Pronto, julgou? Exatamente. A gente está julgando o tempo todo e a imagem ela chega antes que as palavras. Mesmo no lugar onde você vai conversar com as pessoas, primeiro a pessoa vai te olhar. Depois ela vai escutar o que você vai falar. E às vezes, se a tua imagem não está alinhada com quem você é, você gera um ruído de comunicação. Porque assim, uma coisa que é importante a gente dizer é que não tem certo e errado. Tá? Não está errado a mulher sair de cara lavada. Se, de fato, for condizente com a personalidade dela. Uma mulher mais natural, mais descolada, mais tranquila. Para essa mulher faz muito sentido sair todo dia de cara lavada. Mas para uma mulher que trabalha num ambiente mais formal, que precisa passar autoridade, que tem, que tem um cargo de liderança, para essa mulher faz sentido passar uma maquiagem. Porque traz, sim, uma importância, um... um uh um cuidado maior que ela vai demonstrar que teve para estar ali naquele, naquele lugar, né? Ela se preparou para estar naquela posição. Então, é isso que está comunicando uma coisa ou outra. Então, tem certo ou errado. Tem o que está coerente com você e o que você quer mostrar. Então, se você não pensa nessa conexão, duas coisas acontecem. Cada dia você está comunicando uma coisa, porque você não está pensando sobre isso, e você está deixando 100% desse julgamento na mão do outro, e está abrindo mão de uma etapa da comunicação, que essa é a primeira etapa, que é a comunicação visual. Ah, Fernanda, mas eu me garanto, eu sou boa no que eu faço, tá tudo certo, quando eu abro a boca, todo mundo está ali me escutando e, e concorda com o que eu falo. Pois é, mas pode ter gente que nem vai te dar a chance de abrir a boca. E mais, se houver desconexão entre o visual e a fala, isso gera uma inconsistência no, na cabeça do, do interlocutor. Como a assim? pessoa olha. Me dá um exemplo. exemplo, assim, gente. De... Vou dar um exemplo prático. Eu, a gente deu o um exemplo da, da executiva lá, né? A mulher que trabalha numa empresa, num ambiente mais formal. Não, melhor. Vou dar um exemplo de uma, de uma cliente minha. Uma médica, tá? Que trabalha com estética. E aí, vamos dizer que essa médica chegasse no consultório para atender as clientes de cara lavada, cabelo molhado. E chinelinho, tá? Uma rasteirinha. Ela tá comunicando que ela teve uma preocupação com a estética dela, com a imagem, com o visual dela para estar ali? Não, ela tá comunicando uma despreocupação. E aí, a paciente chega procurando o auxílio dela e não ver ela fazendo o que ela tá vendendo. Inconscientemente, eu desconfio, sabe? Pô, mas ela tá me vendendo... Isso não é o meu lado irracional falando, não. Isso é o meu lado emocional. Meu lado irra... sabe? Aquele que a gente não controla. Que é aquilo que você fala assim, não sei porquê, mas eu não gostei dessa, dessa profissional. Sei porquê, mas não... Confiei. Pronto, você não volta. A gente precisa... É... O nosso cérebro, ele precisa de confirmações o tempo todo. De, de, a gente, o o balelômetro né, é ligado muito fácil. A gente fa... está muito acostumado a ser enganado na vida, né? Então, é. o nosso cérebro está sempre alerta para isso, para o pro balelômetro. Pro, pro... Então, se você tem qualquer desconexão de comunicação, o nosso balelômetro liga e aí eu não volto. E eu nem sei porquê, tá? O cliente, às vezes, ele nem sabe porquê porque ele não voltou. Porque lembra daquela entrou. história? Que, lembra daquela coisa que você postou, que eu até repostei, da, da mulher do. Um, Donald Trump? Do Trump. Nossa, esse post deu uma polêmica. É, era uma imagem, teve um, uma inundação numa cidade americana. Não vou me recordar o nome, porque eu estava grávida. Grávida fica desmemoriada. Mas parece era uma inundação. Foi em Nova York, ou foi em, em Miami? Foi em Nova York, não. Não, foi em não. Não foi Nova York. Foi uma outra foi cidade. Antes. É, que teve uma inundação. E aí o Trump, ele tinha acabado de ser eleito. Tipo, tinha um mês, dois meses que ele tinha sido eleito. Eles pegaram um avião e foram visitar os desabrigados dessa cidade. E ela desce do avião com salto agulha uma calça toda justa, um escarpão salto-agulha desse tamanho, é, acho que tinha um casaquinho, um blazer, enfim, uma roupa super formal, super perua, para estar numa situação de emergência, de calamidade pública, não era nem de emergência, era calamidade pública, a cidade foi inundada, não sei quantas mil pessoas perderam a casa, eles estavam indo nos abrigos prestar solidariedade. E aí ela vai, que parecendo que ela estava indo no shopping, dar um passeio, almoçar com as amigas, isso, assim, é, caíram em cima dela e tal, e aí muita gente falou assim: ah, é porque perseguem a Melanie Trump, não sei o quê. Só que, na verdade, o que ela fez ali? Ela estava passando uma, uma mensagem que não era adequada para aquela situação. Era uma situação realmente séria que você precisava mostrar empatia com aquelas pessoas. Eu sinto muito pelo que você passou. Se eu puder ajudar, eu, eu vou fazer alguma coisa. E ela vai com o sapato fechado, com salto-agulha, inadequado para o ambiente que ela ia circular, com uma, uma roupa muito formal, roupa muito formal, passa uma autoridade e passa um, um distanciamento. Né? O autoritário ele é distante, ele está em cima falando... né? É, é... Colocando as posições dele. Então ele tá, ela estava com uma imagem fechada e autoritária por uma situação que ela precisava demonstrar empatia. E aí isso gera a desconexão. Tanto é que ela desceu do avião assim, foi pro primeiro compromisso assim, imediatamente já arranjaram uma calça jeans, um tênis e assessoria, né? E fizeram ela trocar de roupa. Então é isso, assim, na hora que você. A adequação né, a, a, da tua mensagem com a tua imagem, ela é fundamental para você conseguir ter boas relações pessoais, profissionais, é, com amigos. E por aí vai, assim, é, às vezes é aquela porta que tá ali fechada e você não sabe por quê. Dá uma olhada se não tem uma desconexão entre o que você está falando e o que você está mostrando, né? Que não é a sua roupa. E assim, é a postura. É, o que eu acho legal, olha que, olha que incrível, assim, um terço das clientes da Fernanda, ela me contou isso, passaram por um processo de emagrecimento grande, né? É. Foi algo que assim, me surpreendeu, que eu sempre. É, a cada aluna, para quem não sabe, eu tenho um portal de cursos online, é o portal Mulheres Bem Vestidas, eu, são vários cursos de imagem e estilo pessoal, e no nosso curso mais completo, que é o clube, é, a gente tem um grupo de alunas, quando a gente troca ideia, troca informação, elas tiram dúvida, enfim... E aí, de uma conversa, de uma, várias começaram a falar, ah, eu também, eu também, eu também. E a gente viu que um terço dessas alunas tinham passado por um processo de perda de 15, 20 quilos, algumas tinham feito bariátrica, enfim. De uma mudança muito grande na, no corpo. E aí, a primeira coisa que a gente precisa fazer com essas mulheres, elas entram no curso querendo reconstruir esse armário. Só que, na verdade, o que a gente tem que começar fazendo é se reconectar com a nossa imagem. Por quê? Porque mudou. E a gente tem que se reconectar com... A... com... com... Aprender novamente a se olhar no espelho. Aprender quais são as nossas proporções. Porque a gente passou anos com uma imagem na cabeça. De que a minha cintura não era fina. De que eu não podia vestir uma calça assim. De que eu não podia usar uma calça assada. E aí, eu crio alguns bloqueios. Eu não me permito nem entrar naquela loja. Porque eu já sei que aquela loja não tem roupa para mim. Então você tem que se reconectar, antes de tudo, com a sua alteridade. Tem tua várias, eu tenho várias histórias, inclusive tem uma ali que é uma das minhas primeiras clientes, assim, ela só se deu conta de que ela tinha emagrecido 15 quilos quando ela foi comprar um vestido para um casamento, ela chegou na loja pediu um manequim 50, ela saiu de lá com um manequim 44. Isso às vezes... é real. E a pessoa fica é usando roupa legal. larga e não se dá conta. Tem uma, tem uma aluna minha, Flávia Mota. A gente até fez uma live na outra semana. Que ela, quando entrou no curso, ela começou a postar. Quem fica à vontade de postar os looks, posta e a gente troca ideia. Quem não fica, tá tudo certo. Ela começou a postar e as roupas eram todas largas. E aí eu olhei na foto. Eu não conheço a Flávia pessoalmente. Ela é minha aluna, ela mora lá no Espírito Santo eu moro em Iterói. Eu olhei e falei Flavinha, você é uma mulher petit, né? Bem baixinha, pequenininha, porque as roupas todas te engolem. Que quando a mulher é muito pequenininha, muito baixinha, muito quadril pequeno, o que acontece é que a gente acha que só quem está acima do peso tem problema. Não, quem está fora de qualquer medida padrão da indústria tem problema na hora de encontrar roupa. Então, novamente, não tem a ver com peso. Tem a ver com a padronização da indústria. Talvez você tenha que ter um pouco mais de trabalho se você não está Dentro do padrão da, da indústria, né? E aí ela, ela falou assim, não, eu tenho 1,70 e pouco. É, peso tanto. Eu falei, não, mas tem alguma coisa errada, porque as roupas estão te engolindo. E aí ela falou, aí ela falou ah, eu perdi não sei, quantos pesos, não sei quantos quilos e realmente essas peças são dois manequins acima do meu. E ela se deu conta que estava usando aquelas roupas largas. Então, assim, a primeira coisa é essa reconexão, sabe? De... Se olhar no espelho, deixa eu entender minha proporção. Meu ombro em relação ao meu quadril. Porque, gente, ombro e quadril, independente do peso, tem o mesmo tamanho. Não cresce o tamanho Sim. do seu ombro. Você pode ganhar mais volume no braço, mais volume no busto. Mas não cresce. Mesma é, coisa no é, é, rosto é, do meu quadril. Estilo corpo, meu estilo de corpo é fino em cima e quadril largo. Da Fernanda já é o contrário. E aí eu engordo onde? Eu engordo no culote. Da Fernanda ah. já é o contrário. Ela é... é, é, Parte é de, de cima. E tem aí, as você pernas tem finas e o quadril estreito. Exatamente. E aí tem a questão da cintura. O que, o que geralmente muda quando você emagrece ou quando você engorda é o tamanho da cintura. Né? Você pode não estar tá com a cintura fina e depois, quando você emagrece, a cintura fica mais fina. Então, você precisa se reconectar com a sua imagem, olhar no espelho e entender as suas proporções. Sabendo isso, você vai começar a usar as roupas a seu favor. E aí tentar aproveitar e assim, olha... Boa, assim, eu diria que 100% dessas alunas aproveitaram boa parte desse armário. Porque, muitas vezes, um simples ajuste resolve a questão. Às vezes, a forma de usar resolve a questão. Às vezes, é, assim, é uma blusa que você só usava jogada para fora. Se você botar ela para dentro da calça, pronto. Marcou a sua cintura, que, é, que né, agora é fina, e você conseguiu usar aquela peça. Então, na maioria das vezes, não é preciso, mesmo com essa perda severa de peso, jogar tudo fora e comprar tudo novo. De verdade, não é. Então, isso Quando é uma coisa é. boa. Bem... Não, tem, não tem uma coisa que. Assim, tem. Não, tem uma, não tem uma regra, mas você não fala que se você pega uma peça, uma calça, por exemplo, é, e se ela está vou... dois manequins acima, aí você. É, então, já... De maneira geral, a gente precisa. É, é, existe um limite de ajuste de peça para você também não deformar a peça. Né? Então, de maneira geral, são dois manequins. Mas é sempre importante a gente consultar uma, uma costureira, porque dependendo do tecido, é possível ajustar ou não. E às vezes você pode também é, fazer uma pequena modificação na peça. Isso é uma coisa que, a gente, que eu, eu falo muito para as minhas alunas, que é, de repente pegar um blazer que ficou largo, transforma num colete que você consegue diminuir aqui. Né? Ele ficou todo largo em você, diminui o colete. É, você tem uma saia que ficou que ficou esquisita e tal, de repente você pode transformá-la de uma saia longa para uma midi. Às vezes dá para você fazer pequenas transformações na peça. O vestido está curto, você corta e vira uma blusa, sabe? Então, assim, às vezes uma, uma pequena transformação que vai custar mais barato que uma roupa nova resolve a questão. Então, é sempre importante a gente consultar a costureira, mas de maneira, costureira, de maneira geral, são dois manequins. É não, e outra que você assim, consegue... você não precisa jogar a roupa fora, você pode vender essa roupa se ela estiver em bom estado, cara. Sem dúvida. Você não precisa novamente ficar se penitenciando e falar: pô, eu peguei caro, então não vou desapegar. Existem, né? Você pode trocar. Hoje em dia tem vários lugares que tem feira de troca faz um bazar entre, as mi... entre amigas. Eu, outro dia, meus alunos estavam falando que marcou com um grupo de amigas, cada uma levou lá meia dúzia de peças que não gostava mais e trocaram entre si. Olha que ideia bacana. É. É, e bazares também que você vende, tem é, online, o enjoei é um que é ótimo, que você sobe lá, é quando vender, vendeu, então assim, tem formas de você desapegar com menos culpa, digamos assim, né? Que é dando novo uso para essas peças. E, é, e também assim, essa, essa coisa de, dessa nova, dessa auto-percepção da tua imagem que vai te ajudar você a você começar a comprar quando for realmente necessário porque você não vai conseguir é, o que acontece assim a gente precisa ser franco quando você está muito acima do teu peso ou quando você tem um corpo que é diferente do padrão imposto pela indústria e eu, e eu gosto de falar sempre por, é padrão imposto pela indústria porque não existe corpo perfeito, não existe medida ideal isso é uma coisa que a indústria criou lá na década é, de 70, 60 quando veio a revolução industrial uma forma de economizar dinheiro né? não era mais possível fazer uma roupa medida para cada mulher, a indústria precisava ter padrões para produzir em larga escala baratear o preço da roupa e conseguir é, aumentar o número de, de peças que ela vendia. Então, essa padronização de manequim 38, 40, é uma coisa que a indústria fez. Mas, é assim, não existe, tá? É muito difícil você encontrar uma peça que vista perfeitamente você, independente do seu corpo. Porque mesmo que você vista, sei lá, o seu manequim de calça seja 40, a cintura vai ser fina. Então, a mila tem sempre que ajustar a cintura da calça. Porque veste no quadril um número e a cintura é mais fina, tem que ajustar. Então, dificilmente, mesmo que você tenha o corpo tido como ideal, como perfeito, etc., você não vai precisar fazer algum ajuste na peça. Muito difícil, porque, novamente, é um padrão, um manequim padrão. Então, são poucas mulheres que vão vestir aquelas exatas medidas das padronizações. Então, assim, é pegar de que isso é um problema é importante porque o problema não está no teu corpo a peça que não é boa para você mas sim por vezes vai ser mais difícil eu eu atendi uma cliente uma vez deve ter um ano e pouquinho que quando antes a gente começar a gente sempre bate um papo das principais questões tal para eu entender o universo dessa cliente e ela me disse que ela não tinha nenhuma calça no armário a não ser duas calças jeans ou calça alegre quando ela falou isso, eu, eu falei, ah, ela deve estar falando nenhuma que ela gosta, nenhuma que ela usa. Mas não, era nenhuma mesmo. E aí eu fiquei bem chocada, assim, como é que essa mulher não tem nenhuma calça? Eu falei, mas por quê? Você não gosta de calça? Você não gosta como ela tivesse? Ela falou, cara, porque eu não acho. Eu vou nas lojas e não tem calça que me vista. E daí a gente saiu à procura de calças, de opções de calças para ela. Não só calça jeans, né? Uma calça de tecido, uma calça social. Enfim, variedade. É, eu vou precisar pegar um nenenzinho, meu colega de trabalho, que está aqui do lado. Eu já volto. Um <risos> minuto. <risos> e você quer participar, meu filho? Oi caramba. Oi meu, Deus. Oi, meu Deus. Voltamos pessoal Então assim ela, ela realmente não tinha A gente foi atrás E o que aconteceu? Na primeira loja que a gente entrou A calça não vestiu bem E tá tudo bem A culpa não é dela Não vestiu bem Passamos pra segunda loja A gente pegou dez calças para duas ficarem boas Tem trabalho? Tem Aí, na terceira loja, a mesma coisa. Pegamos umas 10 calças para uma ficar boa. E aí, ela conseguiu montar um acervo de calças que vestem bem no corpo dela. E, ele, e a gente teve que ajustar a cintura para ela. Então, sim, ela teve trabalho de entrar em mais lojas. E sim, ela teve que fazer ajuste para encontrar a calça para ela. Então, para ela, porque ela não tem um corpo dentro dos padrões da indústria, ela vai ter um pouco mais de trabalho. E você aceitar isso como não sendo culpa sua, porque, ah, é porque eu tô gorda. Ah, é porque eu não sei o quê, é porque eu não sei. É porque, sabe, a gente fica inventando desculpa para a gente... Eu não acho dia... também, Fernanda, que assim, é, só, te, só, só te interrompendo um pouco, mas as grandes lojas, sei lá, Seiá, Renner, é, Riachuelo, elas trabalham com essa, com essa produção em larga escala. Então, acho que elas têm, sim, um padrão ali, ou então as lojas mais... Eu não sei, eu acho que as lojas que têm... As lojas mais chiquezinhas, mais, mais in, sabe? Elas também trabalham com um padrão onde se você for uma mulher 42, você já não acha mais nada para você. Mas existem... Hoje, eu acho que aumentou muito o número Graças de lojas. Graças a Deus, lojas. né? Plus size. Aqui, quando eu vou passear aqui na, no, no shopping aqui, Joinville, e na, na rua também tem muita loja para mulher maior, né? Então, mas isso e é uma coisa também. Eu, me... eu nem... gosto dessa nomenclatura plus size, porque a gente, de novo, está botando as mulheres numa caixinha, né? De que até tal tá, tamanho é não sei o quê, é normal. Depois você é plus size... Eu não gosto dessa nomenclatura. Eu acho que somos todas mulheres e cada uma com as suas proporções. E aí, cada uma vai ter que encontrar o manequim de, de marca, de loja, que vista bem a gente. E, eventualmente, assim, e nem, o, nem, nem a mesma loja tem padrão. Às vezes, é. você compra uma calça uhum. da mesma marca de dois manequins de diferença. Então, assim, a etiqueta, na realidade, serve para a indústria, não para a gente. A gente tem que entrar na loja e falar, eu quero uma calça. E deixar a vendedora lá pegar o tamanho, porque ela conhece a modelagem da loja. Que vai caber na gente e a gente experimenta. O que a gente tem que olhar no espelho, não é o número que a vendedora trouxe na etiqueta. É se vestiu bem. Simples assim. Porque o que acontece é que a gente se deixa abater pelo número que está na etiqueta. Eu, me... eu já escutei essa frase várias vezes. Eu me recuso a comprar uma calça 44%. Mas se é 40... Entendeu? Assim, como se fosse um, um... Sabe? Quase que um... Na uma es... de derrotada. É, sabe? E não é assim... E quando você vestia e se olhar no espelho, ou quando alguém te vê ninguém vai estar lá escrito, comprou calça 44. As pessoas vão olhar e ver uma mulher que está bem vestida. As pessoas vão olhar e ver uma mulher que está feliz com a imagem no espelho. Porque uma peça que te veste bem é o que te faz feliz no espelho. Não é uma peça 38 que vai te fazer feliz. Não é. Não, não não é. é. Nossa, e também não é. E não é também achar que é uma roupa cara que vai te deixar feliz. Não é nada disso. É, é muito mais simples e muito mais difícil do que parece. Simples porque a gente fica achando que é ah, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho tempo, porque eu não tenho corpo. Então não é nada disso. A gente já tem tudo que precisa, mas mais difícil porque exige um trabalho interno. De você, de mentalidade, de você saber que só depende de você se sentir bem no espelho, de você aceitar que você é assim. Existem coisas também que não importa né, o, o, o, o processo que você passa, o seu tamanho de quadril não vai mudar, a sua altura não vai mudar, o seu tamanho de ombro não vai mudar. Então, se você não aceita, você vai viver o resto da vida infeliz. Né? Ah, porque eu tenho a perna grossa. Então, não uso calça. Cara, que, que droga, né? Passar o resto da vida sem usar calça, sem usar saia, porque você não gosta do tamanho da batata da sua perna. Não vai mudar, meu bem. Você nasceu assim, é, sabe? É, é, é, é genética, é da família. Nossa, só vou usar isso por no dia que eu tiver o corpo da fulana. E o corpo da fulana não tem nada a ver com o seu. Exatamente. E, e, e aí você fica infeliz né, durante o processo. Isso é muito ruim, é muito frustrante. E a gente, pô, pelo amor de Deus, né, século XXI, ninguém precisa mais viver correndo atrás do rabo, uma coisa que, uma perfeição que não existe. Né? Então é, o primeiro passo é se conectar com a tua imagem, entender o teu corpo, as tuas proporções, entender que ele é fruto da tua história, da genética, sabe? E até da personalidade também. É, uma mulher que é mais alta, ela tem uma presença maior, ela chega no lugar e as pessoas notam, né? Então assim, é, a, o nosso corpo também impacta, né? Em, em como a gente interage e, e, e quando uma mulher está bem, tá, tá bem vestida, eu acho que a gente, quando a gente se arruma, de está arrumada, a gente se sente mais segura, né? É. Então acho que a gente Não, até... todo mundo tem uma história assim de se arrumou para ir num lugar, aí chegou lá, fala, cara, errei nossa, errei muito tá todo mundo arrumado e eu tô mais casual, ou vice-versa, né tá todo mundo mais casual e eu vim toda arrumada o que, que você faz? você se esconde nessa, nesse lugar você fica no cantinho, torcendo para aquela situação acabar, pra você poder ir para casa porque você errou agora imagina isso todo dia se todo dia você acha entre aspas que errou, se todo dia você não tá feliz com a tua imagem, todo dia você vai se esquivar, todo dia você vai se esconder e aí a vida vai passando, né? Vai passando. É. As oportunidades assim, só... vão passando. É... Gente, eu queria convidar todo mundo que está assistindo, participar do workshop que a Fernanda vai fazer no dia 24 de abril, começa. É, né? A semana Encontre o Seu Estilo, onde ela vai te ajudar a dar os primeiros passos para você encontrar esse estilo. E é aquilo, o estilo tem a ver com a sua personalidade. Com quem você é. E não tem a ver com qual, qual manequim que você está vestindo, ou quantos quilos você está pesando, né, Fê? Nem com o que você tem no armário, nem com se você tem é, se você compra muita roupa, se você não. não nada disso importa. Nem com o que você gosta de ver no Instagram. As, é. Os looks que você curte da blogueirinha fecham o que você curte no Instagram. Tem nada a ver. Nada Eu a ver. acho que, na, na verdade, às vezes até atrapalha. Esse mundo irreal formado pelas redes sociais até atrapalha a nossa construção de estilo. Porque a gente acha que, como a gente nunca vai ser aquilo, a gente não tem estilo. Uma vez eu vi uma propaganda que dizia assim, é, de uma marca, tá era de uma loja, a propaganda dizia, style isn't for anyone, everyone. Uma coisa assim. Eu juro que quando eu passei essa propaganda, eu, eu fiquei meio em choque. Como assim uma marca tá vendendo uma roupa dizendo que estilo não é para todo mundo. Olha que coisa pedante, né? Assim, só quem compra minha roupa tem estilo. Assim, estilo é identidade, estilo é personalidade, todo mundo tem. Então, e, é só uma questão falar... de, de traduzir o seu, na verdade. E eu queria de... falar, eu queria falar de como você me fez encontrar o meu estilo, né? Então, assim, é a quando o programa dela, quando eu fiz, em 2015, assim, eu tava, enfim, tava, nesse momento eu era mãe em tempo integral, e tava começando a minha carreira de coach de boa forma, então assim, é, mostrar o resultado do meu corpo era para mim um portfólio, Santei, se eu sou uma coach de boa forma e eu estou em forma, eu queria mostrar isso, e aí eu fui... É, que era o que a gente falou lá no início, de você é, fazer o que você vende, Aplicar Exatamente. o que você vende. É. Então, assim, eu queria comunicar isso e aí fui ser aluna da Fep, porque eu queria comunicar isso sem parecer duas coisas. Primeiro, eu queria mostrar que eu estava em forma sem ser vulgar. E segundo, mostrar que eu estava em forma sem estando adequada com a minha idade. Porque eu, eu isso aí não tem a ver com regra, mas eu, Mila, não queria me vestir principalmente para eventos importantes, palestras, cursos, etc., né? é, eventos que a gente vai, profissionais, parecendo uma menina de 18 anos. Eu acho que não, não, não condiz isso. E aí, no início do curso dela, é muito legal, porque tem um teste. E aí você vai se encontrando ali, e aí você consegue ter mais ou menos uma, uma direção do seu estilo pessoal. O meu, eu lembro que era sensual. Era o quê? É, casual, casual. Casual, esportiva. Casual. Eu... É, que é o casual, e tinha moderno, que é os toques de pitada de moda, de tendência e tal. É, mas eu lembro que tinha essa coisa de sensual, né? É. E aí a, a Fê ela me ajudou muito a criar um estilo, uma identidade visual, é, e a entender o que, que me valorizava e, e, e como, como... É, porque tem, uma, tem um mito também de que usar roupa... É, que o sexo é vulgar quando, É muito engraçado que quando Quando as alunas fazem esse, esse módulo Que é o um módulo de estilo e dá sexo Ela fala, mas eu não sou a sexo Eu odeio roupa justa e curta E não é isso, assim. o, o sexo ele passa Por uma questão de demonstrar poder De não ter problema de chegar no lugar As pessoas olharem De é. ter uma, uma personalidade mais é, Mais é, é, Extrovertida do que introspectiva, né? Uma mulher que não é discreta, que ela não tem problema de chegar chegando. Então, passa por ali. E aí, cada um vai encontrar a sua medida de sensualidade, que é diferente. Então, assim, não tem problema usar roupa justa, curta, barriga de fora, se for condizente com a personalidade, que é o caso da Mila. Então, tá tudo bem. O que a gente fez foi equilibrar essa mensagem, porque a Mila não é só. A mulher sarada. Ela é muito mais do que isso. Ela é mamãe, mãe, ela é uma empreendedora, uma puta profissional. Então, a gente precisava ter uma seriedade naquele look sem deixar de mostrar o lado sexy, com o corpo bacana que a Mila tem. Então, foi muito legal assim acompanhar esse processo. Eu digo acompanhar porque eu sou só a ferramenta. Eu sou, eu sou do a ferramenta, né? As alunas que fazem. E é por isso que transforma. Porque quando... Quando você tem alguém te dizendo o que fica bom em você, é muito legal. Né? É muito gostoso. Você tem uma consultora na tua frente falando Ai, olha esse look, montei para você, etc, etc. Mas ela vai embora. E daí, quando ela vai embora, as dúvidas voltam. Ou então, passou um mês, mudou a estação, vai aparecer um monte de dúvida de novo. E aí, você vai hum. ter que ligar para aquela pessoa de novo. Então, vira uma muleta. Não transforma. Para transformar... Para transformar? Para transformar, a gente tem que, de fato, fazer. Botar a mão na massa. Entender, trazer para o racional. Falou, é, é, sabe? É, ter clarezas das nossas escolhas. Do porquê que a gente escolhe tal coisa. Então, é assim, por que Camila gostava de usar top cropped? Não era só porque tinha uma estética ali. Não era só porque ela queria mostrar a barriga. Era, era, era exatamente o que ela falou, porque ela tinha passado por um processo de mudança de corpo, de mudança de estilo é. de vida. E aquele era o resultado visual daquele processo. Então, o motivo por trás é que é importante. E aí, você pega esse motivo por trás e traduz ele de outras maneiras. Né? A gente, roupa é a é ferramenta. Eu, Tamila, antes de, nos eventos, tá? que é onde eu capricho mais, porque no dia a dia, nem sempre, mas normal, mas assim, é, é, não se compara, não se compara, e é o que eu falo para a Fê, assim, é, é... cara, foi uma mudança tão positiva, assim, de eu ir no evento e de eu me sentir poderosa, mostrando que eu estou em forma aqui, porque a gente gosta de mostrar o atributo, que a gente malha para isso, mas, ao mesmo tempo, eu me senti altamente elegante e respeitada. Porque o meu medo de me vestir vulgar e tá vulgar ou tá com uma roupa inadequada, de acordo com a minha idade, num evento profissional importante, é ser julgada como aquela que é sarada e não tem conteúdo. E, cara, hoje em dia eu tenho certeza que eu não sou julgada assim. E isso é graças ao conteúdo da Fernanda, né, a Fernanda? né Porque não é ela que monta os looks para mim. É. Não, é, é, é isso que eu acho gostoso, assim. É ver cada mulher fazendo, porque é isso que muda a vida. Eu falo que é como dirigir, assim. Quando você entra na autoescola... Cara, você vê aquele instrutor falando, você fala, senhora, eu não vou saber nunca a hora de passar a marcha. Baliza, então, caraca, como é que eu vou enfiar o carro naquele lugar? né? A sensação que a gente tem quando o instrutor está falando é isso. Então, quando você vê as pessoas dirigindo e você não dirige, você acha que é muito difícil. É isso. Hoje, você vê as pessoas com um look bacana, você vê uma mulher que você admira, você fala, cara, como ela faz isso? Você acha que é muito complexo. E daí você entra na autoescola para aprender. E aí ele começa te explicando. Quando o carro fizer um barulho acessado, você passa a marcha. Você tem que fazer assim. Né? Enfim, ele vai lá te explicando. Gente, já faz tempo que eu tirei a carteira. Não lembro direito, né? Mas enfim, ele vai lá te explicando. Aí você passa lá na prova. Aí, beleza. Você começa a sair nos primeiros dias, você entra em pânico. Fala, meu Deus, alguém vai bater em mim. Só que você vai, né? Você vai praticando. E aí, quando você vê um belo dia, você já é uma boa motorista. Porque você já nem pensa mais sobre isso. Você não pensa a hora de passar a marcha. Aquilo já é intuitivo. Você não pensa a hora de ligar a seta. Você já está no automático. Por quê? Porque você entende, é, é, entendeu uma técnica, né? aprendeu uma técnica, aplicou dia após dia, errou um monte de vezes, fez barbeiragem no meio do caminho, fez, de repente, deu uma batidinha ali, no, ah, quebrou, enfim, tá, tá tudo bem. Ninguém morreu por isso. E aí foi, praticando, praticando, praticando, virou uma boa motorista. Então... O estilo pessoal é a mesma coisa. Quando você não pensa sobre isso, quando você nunca é, pratico, falou sobre esse assunto, nunca, sempre se no automático, né? A gente se veste no automático. Está tá atrasada de manhã, foi lá, pegou qualquer blusa com qualquer causa né? e foi. Você só pensa nisso, às vezes, no final de semana, ou em dias de festa, meses especiais, né? Então, quando você não pensa muito sobre isso no dia a dia, parece mega complexo que não vai caber no teu dia. Só então, que você vai aprender a técnica, que é isso que a Mila tá falando. Entender a tua personalidade, como é que você traduz isso em estilo, entender técnicas de, de proporção do corpo, de como é que escolhe um acessório, de como é que escolhe é, é, contraste, enfim, todas as técnicas. cores, estampas combina e tal. Combinar cor, combina estampas, tudo. Tudo que fizer sentido para você. E aí, no início, fica difícil. Você vai ter que pensar. Peraí, aí, por que que rosa... Fernanda está com brinco verde e com uma blusa rosa. Por que, que isso combina? Deixa eu entender. Ah, vou pegar o círculo cromático. Ah, são cores opórias. Hum, entendi. Então, isso no início é difícil. Só que daí você vai fazendo aquilo todo dia, todo dia, todo dia. Você vira uma bela motorista. Você vira uma ah. mulher estilosa de forma autêntica. Porque você que está fazendo. Ninguém está tá indo lá dirigir para você. Você está fazendo. Então, é isso que e eu, eu falo. Os meu... outro, com as outras vantagens, né? Que é comprar muito menos... Porque eu passei a comprar muito Isso menos. É inevitável. Para fazer, fazer compras muito mais assertivas, assim. Porque tudo que eu comprei depois do curso da Fernanda, eu comprei e, cara, eu uso muito. E assim, eu sei que eu vou continuar usando por muito tempo. Sapato, bolsa, assim. E não necessariamente. E não são coisas neutras, né? Porque a gente também fica vendo por aí que todo mundo tem que ter uma camisa branca, uma calça preta, um escarpão nude. Né? Não. Ó, você quer ver? Aqui, ó. Eu tô com essa Como foto é? aqui, dá pra ver? Esse look aqui foi um look que eu usei no último evento que eu fui. Essa calça aqui eu comprei em 2015. E essa blusa aqui eu comprei ano passado. E, ó, é legal. com estampa e conversa. Total. E tem a ver com a Mila. É. Além de tudo, a blusa, o modelo da blusa equilibra o teu tamanho de quadril. A cintura tá marcada pela amarração da blusa. Eu então, assim, valoriza, alta, parece mais alta. Agora, é. tem uma coisa aqui, é porque o crachá ficou em cima da barriga, entendeu? Mas, assim, tinha um traço de barriga ali aparecendo, porque, óbvio, eu não posso deixar de mostrar o meu futuro, <risos> né? <risos> então, isso é que é legal. Assim, essa autonomia, que eu chamo de autonomia no vestir, é isso. É se entender, entender quem você é, traduzir isso em estilo pessoal e tornar isso uma ferramenta do teu dia a dia, não mais um momento difícil. A questão de consumo ele é inevitável. Inevitável. Ah. Não, tem, não tem ninguém, nenhuma aluna que passou pelo curso e continuou comprando da forma que comprava. A gente brinca que elas, elas falam que elas viraram consumidoras insuportáveis. Sabe o que é consumidor insuportável? Vai, na, entra na, vai no shopping e, primeiro, vai no shopping e consegue sair sem uma sacola. Conta aí, alguém consegue no shopping sair sem uma sacola? Quero saber, tem que falar a verdade. Não, geralmente você vai no shopping comprar uma blusa e sai uma, de lá com duas calças Então você shopping, for aí comprar um presente e sai com uma blusinha, né? Então vai no shopping e consegue sair sem uma sacolinha. A segunda coisa é que vai na loja a vendedora fala Ah, isso aqui é incrível e você? Aquela, aquela adjetivo vazio. E ela olha e fala Hum, eu já sei que isso me favorece, eu já sei que isso não combina nada com o que eu tenho, não, obrigada. Consegue... Não cai na lábia da vendedora. Nem da lábia de dizer, ah, essa é a última peça. É, olha, tá com preço ótimo. É, a outra coisa é não comprar o baratinho. O baratinho, cara, é uma desgraça. O baratinho ah. é a peça que fica parada. A blusinha é baratinha. Poli, olha o seu armário. Então, vou lançar um desafio aqui hoje. Quando terminar aqui a live, a próxima vez que você chegar em casa, lá, abre seu armário... Dá uma olhada numa peça que você não usa há tempo, se não foi a peça baratinha, sabe? Aquela que você comprou na liquidação, porque estava 50% de desconto, 70% de desconto. É sempre essa que fica lá parada. Então é inevitável, quando você começa a pensar, a racionalizar esse assunto que a gente sempre tratou no automático, é inevitável que você... o seu consumo muda. É inevitável. Então não tem jeito. Eu digo que é um efeito colateral positivo do curso. Mandar um beijo pra Carol Zambelli, que é minha aluna, está é aqui assistindo, e ah, falando Sempre Carol. me louca com ótimas lives, dicas sensacionais, não perco nada. Fê, virei sua fã, parece que você está falando direto mim, diretamente para mim, a Carol. Ai, aqui. que bom, Carol. E a Aline Lisboa feliz. falou sempre. A Aline Lisboa comentou, eu tenho esse problema com não comprar roupa por causa do peso e sou cabeleireira e tenho muita vontade de ter mais estilo para alavancar meu trabalho. Realmente, esse trabalho com o público. Cara, fundamental. Tem... Eu digo que assim, quem trabalha, todo mundo deveria se preocupar com a imagem pessoal, mas quando a gente trabalha numa empresa, a gente tem o dress code da empresa, que seja, seja ele um dress code que está escrito, né, que a gente entra na empresa, alguém do RH dá lá para gente como é que a gente tem que se vestir, ou seja ele implícito, né, que a gente entra, começa a observar como é que as pessoas estão se arrumando para aquele ambiente e a gente começa a replicar essa forma de vestir. Então, numa empresa, a gente está seguindo o dress code dessa empresa. Quando a gente é autônomo, profissional liberal, empreendedor, a gente é o nosso negócio, a nossa marca, e aí, meu bem, você está comunicando 24 horas por dia. Você vai na padaria, dá de cara com o um possível cliente. Dá... Você vai levar o filho na escola, dá de cara com o fornecedor. Então, não tem como separar a sua marca pessoal, a sua imagem pessoal do teu negócio. Não tem. Então, você precisa ter mais cuidado ainda com a comunicação que você está tendo com a imagem. O que não quer dizer sair de terninho para ir na padaria, tá? O que eu estou dizendo é que, em todos os momentos da tua vida, você tem que estar tá comunicando, tem que ter coerência na comunicação de imagem. É, mostrar cuidado, mostrar ah, exatamente quem você é em todas as situações, sabe? Para não criar uma desconexão com uma pessoa que poderia vir a ser seu cliente. Ou já é, de repente vai deixar de ser porque rolou um desconforto em relação à imagem. Então, é... Como é o nome dela? É... Aline. Aline, Aline. Começa a pensar sobre isso e realmente é, você vai ver que é um ativo do teu negócio, que com certeza pode trazer mais cliente, pode fidelizar os teus clientes. E é uma grande ferramenta, viu? Fê, obrigada. A gente vai encerrar. Aqui. Eu coloquei aqui nos comentários o link do teu workshop gratuito online que vai começar Só no dia 4 de abril. Então quem está vendo a live aqui tem esse link aqui. Clica lá e se inscreve. Tá? É isso. Vai ser muito legal. A gente está preparando um conteúdo ó, especial e é uma semana realmente especial a gente para tudo para fazer esse workshop para o para o público em geral, e a, e a ideia é a gente trocar ideia, trocar informação, trocar ideia, mostrar case, mostrar que é possível para todo mundo, é nisso que eu acredito. Toda mulher tem estilo, a gente só precisa saber mostrar ele e valorizar quem a gente é. É isso. Obrigada, Fê. amei. Beijo, Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.